Estamos aqui para o terceiro BMC Moment e hoje vamos falar sobre o ambiente externo da, de uma organização. Nos momentos anteriores falámos muito na questão da relação com o exterior e hoje então vamos falar afinal o que é, que é isto, o ambiente exterior de uma organização. E desde logo é, devemos olhar para dois tipos de ambiente externo. Considerando que temos aqui a organização, temos um primeiro. Ambiente externo, que é aquilo que chamamos o microambiente, e temos um segundo, ao qual chamamos macroambiente. E o que diverge um do outro é a questão da perda de controle por parte da organização para com este ambiente externo. Isto quer dizer, a organização neste micro, apesar de ser externo, neste microambiente de marketing consegue ainda ter alguma influência sobre o mesmo, mas quando entra no macro ambiente externo, basicamente que não tem qualquer poder de controle sobre mim. E olhando então para este micro ambiente externo, também aqui podemos o desenhar ou, ou designar por micro ambiente de marketing. Quem é que está neste micro ambiente de marketing? Então, estão os nossos clientes. Os nossos fornecedores, os nossos concorrentes e os intermediários de marketing. Ou seja, são todos players do mercado sobre os quais nós conseguimos ter algum poder de controle. A nível dos clientes, conseguimos gerir a sua relação. Não os controlamos, mas conseguimos gerir e, como tal, temos aqui algum controle. Os nossos fornecedores, com os quais podemos negociar. concorrentes. Podemos não os controlar de forma direta, mas indireta, conforme a solução e a estratégia que nós adotemos para estar no mercado, iremos ter impacto e iremos influenciar a sua forma de atuar e também a nível dos intermediários de marketing, que em função da forma como pretendemos atuar, poderemos também ter influência na forma como os intermediários de marketing irão atuar na nossa estratégia. Portanto, neste microambiente de marketing, apesar de externo, nós ainda conseguimos ter algum poder de controle, ou se quiserem dizer algum poder de influência. No macroambiente externo, ou macroambiente de marketing ou macro marketing, como preferirem, qualquer uma destas terminologias é habitual, são áreas em que nós já não temos qualquer tipo de controle. A organização não tem tido qualquer tipo de controle. E estamos a falar do quê? Estamos a falar da parte económica, estamos a falar a parte tecnológica, estamos ambiental, político legal, vamos a falar igualmente da parte social, cultural e, por fim, tem é na parte competitiva. Ou seja, são tudo áreas em que tem impacto sobre a organização, sem dúvida alguma, nas quais mesmo não tem impacto ou influência de como é que ela irá se desenvolver. Portanto, parte da economia, tecnológica, o ambiente, questões politico-legais, mas sócio tudo isto tem impacto na organização, mas nas quais a é mesma De uma forma muito simples, este facto é a área que o marketing vai gerir a relação da organização, o ambiente externo, que se caracteriza por ser o micro, o micro marketing ou macro marketing, a diferença do micro para o macro é que no micro a organização ainda tem algum poder de influência sobre a mesma, e, na mesma, e nesta área temos os clientes, fornecedores, concorrentes e intermediários de marketing. E depois temos o macro-marketing, ou macro-ambiente externo, em que a organização não tem qualquer poder de influência, apenas recebe informação e tem que se adaptar. E nestes temos a falar de questões económicas, tecnológicas, ambientais, ludicologais, socioculturais. E é este o mundo que o marketing externo gera. É.